Viva, amigas. Eu comecei a fazer os poemas com recortes e a fazer uma estrutura muito interessante que é a primeira frase sobe e desce e a segunda frase desce e sobe, com uma oposição muito curiosa. Agora, quando comecei a cantar estes estes poemas, como são muito pequeninos, o que é que aconteceu? Comecei a misturar a ordem dos fatores. Comecei a vir o amor, o fulgor, nós o senhor, o senhor o amor, nós o fulgor, o fulgor, o senhor, nós o amor, enfim. Há aqui uma, uma, uma riqueza poética, na verdade, é, é a riqueza poética, muito mais interessante do que na estrutura tradicional do, de um poema, que é sempre a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta estrofes, não é? a primeira estrofe, etc. Aqui não, aqui, como as estrofes estão em oposição, nós podemos saltar e fazer imensos poemas só com o um poema. Maravilhoso, não é? Saiu espontâneo, mas é lindo.